Oi pessoal, eu sou a Juliane Tocatieles, eu sou de Salto e sou mista do Campinas 2019. Eu fiz o curso com a Ana Savoy, de micropigmentação paramédica. Estou aqui para falar que o curso é maravilhoso, a Ana é maravilhosa, super atenciosa com as meninas, a equipe super atenciosa, e eu só tenho a agradecer a todos vocês por tudo e pela recepção. Muito obrigada! Oi, meu nome é Alessandra da Luz Balbinote, eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria, e o curso superou as minhas expectativas, uh, assim como a equipe, Bom, a Ju já falou, já, já, já disse tudo assim sobre o curso, a hospedagem é maravilhosa, também superou as expectativas, e conhecer essas pessoas aqui vou levar para mim dentro do coração para o resto da vida. <risos> Olá, pessoal, eu sou Rivaly Paiva do Rio de Janeiro. É, vim fazer o curso de paramédica, Aéla, com a Ana, que apaixonada. Já estava apaixonada só de ver os trabalhos dela pelo Instagram, pelas redes sociais e me apaixonei ainda mais pela área e pelo trabalho incrível que ela faz, né? O conhecimento que ela passou para a gente, de uma forma é, tão natural que a gente conseguiu, né? É, Atendeu as minhas expectativas, eu tenho a dizer que a equipe também é maravilhosa, o hostel, que é o lugar onde nós ficamos hospedados, é incrível também, vale a pena. Quem puder vir, vem! Oi, gente, meu nome é Deusa Rivera, é, sou de Guarulhos. É, eu só tenho a dizer que quem procura uma especialização, um curso de qualidade, não deixem de colocar no seu currículo a Ana Savoy. Ela é simplesmente demais. Beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. <risos>